Tu és o eterno cabelo Oh, it, a it's a it's a Não tem uma riqueza melhor do que nós os nossos bichos correr dentro da nossa área, ver nossos pássaros voando por cima das nossas, das nossas casas, ter a oportunidade de ver nosso terreiro. Eu acho que não até hoje, se olhando para as áreas indígenas, em termos de Alagoas, não tem outra riqueza melhor do que essa. A presença dos Vassul na zona da Mata Lagoana tem origem distinta no tempo. Segundo a tradição oral, tem-se como referência o recebimento, a título de doação, de terra como recompensa pela participação na Guerra do Paraguai. A fundação do aldeamento dos Vassu Denominado Cocal, baseia-se na participação dos índios de Barreiros, Pernambuco e Jacuípe, Alagoas, na, na Guerra dos Cabanos ou Rebelião de Panelas de Miranda, aproximadamente entre 1831 a 1835, período marcado por tensão política na região. Esta tensão intensificou o choque entre os interesses dos índios frente aos interesses regionais da produção de cana-de-açúcar e a disputa por terra entre índios e senhores de engenho. Na década de 1830, a aldeia Cocal é registrada pelo direito dos índios. Em 1872, é extinta por decreto provincial. A partir de então, se tornou extraoficial a presença de grupos indígenas em território alagoano e as terras dos aldeamentos foram convertidas em terras devolutas sendo desta forma vendidas ou transferidas para o patrimônio municipal a indústria açucareira que representava o principal suporte econômico da região se expande com todo o seu complexo econômico e cultural os vaçu se tornaram empregados dos proprietários de canaviais, o que gerou uma nova dinâmica entre a população indígena. O desmatamento evoluiu em função do plantio de cana. Em 1986, uma área de 2.758 hectares foi demarcada, mas a homologação só aconteceu em 1991, através de decreto presidencial. O resultado é que 85% da área da aldeia foi desmatada. E no início da, da nossa luta, é, foi muita dificuldade. A gente enfrentar 31 fazendeiros, tudo rodeado de jaguns A gente fazia viagem para resolver os problemas. Ia pela uma estrada, vinha por outra. Mas, na realidade, eles Quiseram acabar, mas não, não conseguiram, porque tinha Deus para orientar nós, que a gente sempre seguia no caminho que eles não estavam. Não podia nem dizer que era ainda, porque se dissesse, era arriscado sair de casa de manhã à tarde e não chegar, que nós foi reconhecidos, aí nós criamos outra vida e outra alma, né? Quer dizer, nós rascadou toda a cultura que nós tínhamos, para é, a dizer que era ainda onde nós chegou, que nós era mesmo, Aí, a partir desse momento, a gente é, passou a viver melhor, né? deixou de ser boia fria. Todo mundo passou a trabalhar, plantar a plantar sua roça. Só que, esse período que eles ficaram trabalhando na terra que era nossa, eles fizeram um desmatamento muito grande. Né? É, acabaram com a caça, com a pesca. E hoje a gente está é, sentindo a maior dificuldade né, para superar aquilo que tinha há, há 30 anos atrás como indo preservar o que nós temos. Porque quando a gente preserva, né, para frente, a gente só tem a lucrar. O movimento Minha Terra propôs mudanças de comportamento na comunidade indígena através de capacitação e articulação. A agricultura que vinha sendo praticada na aldeia era muito rudimentar e predatória. Por desconhecimento dos processos sustentáveis e, principalmente, pela falta de orientação. O MMT, primeiro do que tudo, ele trouxe o um incentivo para os índios no sentido reflorestamento. A agrofloresta, os índios já praticavam há muito tempo. Os velhos já diziam, vamos manter nossas matas, porque delas nós tiramos nosso sustento. Onde tem a caça, mantemos os nossos rios, né, onde a gente caça, onde a gente pesca. Deus deu a memória ao homem para o homem pensar em coisas boas. Muitos protege o meio ambiente, protege o que Deus deixou para ele viver melhor. A aldeia hoje ela está bem arborizada e vamos continuar arborizando toda a terra porque não é boa, não é só bom para nós, é bom para o universo. Hoje nós temos uma unidade produtora de muda onde tem o jacarandá, orelha de burro, canafístula, enfim, tudo o que o meio ambiente fornece levamos a matéria-prima para lá que são em cimento e lá produzimos muda para reflorestar nossa, nossa aldeia. O MMT dá o suporte técnico e nós faz o restante. O que nós produzimos no viveiro Mantemos a nossa mata ciliar e fazemos tudo para manter a nossa mata franca. Nós vamos ter na aldeia 10 a 15 anos para reflorestar toda a terra que hoje se encontra degradada. O que foi degradado foi por conta do juzineiro, a cana-de-açúcar, foi derrubado tudo que era floresta. E hoje nós estamos recuperando tudo isso. Vamos recuperar. O projeto PAUC né, é um projeto pioneiro aqui no estado de Alagoas, de certa forma foi elaborado pelo movimento Minha Terra, o MMT. Isso aí durante dois anos a gente vem com essa, com essa busca de informações é, atrelada com o pessoal da FUNAI. Nós tivemos muito cuidado em em puxar, né, resgatar a participação desse, da, da comunidade indígena no desenvolvimento desse projeto. Fizemos as capacitações, as discussões técnicas, fizemos os treinamentos, fizemos os intercâmbios. Hoje existe uma comercialização, uma feira já agroecológica na, no município de Joaquim Gomes, com, com derivados produtos, oriundo de produtos oriundos de extratos, folhosas, xaropes, frutas, tá? verduras. E, na realidade, a gente resgatou né? a questão econômica também, mas é, participando da, da, e respeitando ah, os limites e a religião, a crença dessa comunidade. Na feira a gente vendemos é, frutas, tudo natural, são frutas sem... Produto agrotóxico, né, sem veneno. É, aqui na aldeia também tem a agrofloresta, que é aqui nesse lado daqui do calcauzinho Velho. Então é daqui que a gente tiramos nossos assustentos, assim a jaca, a manga, que agora é a época da manga, é, da banana. O que mais se vende na feira é banana, também se vende a rapadura. Nós queremos, tanto eu como minhas amigas aqui que trabalham junto comigo, que melhore o lucro de renda da gente. Porque a renda da gente são é pouca, né? E está melhorando um pouquinho e a gente de melhorar cada vez mais. Queremos que esse projeto se renove para poder melhorar mais a situação da gente aqui na feira. Viva a nossa é da a juventude está participando, é, existe uma, uma, uma participação amistosa, né? seria jovens, adultos, crianças, nesse, nesse processo de aprendizagem. Conhecemos como mexer com a terra, como é preparar ela melhor, o quanto é importante não ter queimada, né? e assim... Aqui na aldeia também tem muito fogo, muita queimada e a gente vai articular isso aí, sempre ter reunião, reivindicar para não existir, isso aí acabar, dá um basta. Mas o agrofloresta seria melhor porque ia dar mais rendas, emprego, a gente ia vender nossos, nossas frutas, tudo natural, sem ter produto agrotóxico, sem ter o veneno, você saber que está comendo ali uma fruta sadia, que foi você que plantou, que cuidou. E você tá ali trazendo saúde para você mesmo e levando saúde para os outros. Que hoje mesmo a, a maioria do, dos brasileiros, do país, eu falo em geral, são tudo contaminados, logo atrótico. Às vezes ele come um alface, um tomate, mas ali tá a doença. Vale mim, -me, ó meu padrinho. A quero lhe pedir. Uma benção de saúde para todo que está aqui. Você só tem que esperar coisa boa para gente, né? Coisa boa, vamos trabalhar, vamos mostrar ao pessoal que é, o pessoal da Turvas Cocal não é como o pessoal pensa. São pessoal que gosta de trabalhar, só não, tô, só não trabalha mais, mais mesmo porque não tem o recurso. Da maneira que ele ensinou a gente, a gente estamos é, fazendo, plantando é, um monte de, de, de árvore, é é fruta, é plantando manga, jaca, é laranja. O que a gente está gostando mais é, é da apicultura, né? Que a gente é, começa a ter essa roupa, a gente fica é que não um e vai ser muito bom, né? Não estamos de brincadeira, a gente queremos trabalhar, mostrar a eles que a gente é, tem capacidade de trabalhar, enquanto Deus der força e coragem a gente é para a gente trabalhar. Já já estamos pensando uma casa do mel beneficiar essa produção. Nós, nesse projeto, nós também aprendemos, aprendemos com vinhos. E nas minhas andadas nas matas eu procuro sementes é, é, de espécies nativa. Que estão faltando. Aqui tem o tambor, a banana de papagaio, que é uma espécie nativa da mata ciliar, nós temos 65 mil árvores de sabiá para ser plantada, aqui, aqui no viveiro nós temos hoje umas 30 mil já produzida. Aqui tem o louro, o cimento do louro, está em germinação, o tambor o jacarandá que são espécies difíceis, difíceis de encontrar ela já se encontra. o cacau a graviola e algumas hortaliças para a preparação da agrofloresta e assim e assim nós vamos fazendo nós vamos plantando e fazendo construindo aquilo que foi que um dia foi destruído pelos fazendeiros usineiros Vamos trabalhando reunindo a comunidade para ir reflorestando toda a área O oh, passarinho tá cantando passarinho tá chamando oh, passarinho tá oi cantando canta canta passarinho cantador, Nós sabemos que cada um pássaro Que canta por cima de nós É uma música que ele ensina para nós O mais pequeno que ele seja Mas ele traz essa luz para a gente Traduzir e mostrar para o nosso, nosso, nossas crianças Até os velhos mesmo O significado da nossa religião o que é que se diz a religião para a natureza porque quando você vai fazer um pedido a Jesus Cristo cede você para pedir dentro da sua própria casa peça debaixo de um pé de árvore que ele na onde estiver ele está te ouvindo projeto agroflorestal da aldeia Vassucocal promovendo a sustentabilidade gerando renda e melhoria na qualidade de vida. O, o sucesso desse projeto ele está é, atrelado ao conceito que seria agroecologia. Então, se não fosse o princípio da agroecologia, não merecendo outros conceitos, nós não conseguiríamos esse êxito. Porque nós temos a nossa vida aqui em cima, mas também abaixo da terra existem vidas. E é uma vida que a gente tem que cuidar. Cada vez mais. Porque as vidas me cobre Vamos, vamos, vamos-nos embora, vamos, vamos, vamos-nos embora Com Deus na frente e Nossa Senhora, com Deus na frente Nossa Senhora A limpa os caminhões pra meus caboclinhos, limpa os caminhões pra meus caboclinhos Mas eles passar nas ordens de Deus Vamos, vamos, vamos-nos embora Com Deus na frente e Nossa Senhora Vamos, vamos, vamos-nos embora Vamos, vamos, vamos-nos embora Oh meu Pai velho, vamos-nos embora Com Jesus Cristo e Nossa Senhora Vamos, vamos, vamos-nos embora Vamos, vamos, vamos nos embora, vamos, vamos, vamos nos embora Com Deus na frente e Nossa Senhora, com Deus na frente Nossa Senhora É como se fosse uma caixa de segredo para nós E só quem abre é de filhos para neto, neto para filho e por aí em diante Assim mesmo nem tudo, mas sim pelo menos a metade